Olá, eu gravei esta entrevista com o professor Francisco Antônio Dória em 16 de março de 2022. Então, qualquer referência que ele faz ao atual governo, o atual governo na época era o antigo governo do Brasil, que foi o governo federal de 2019 a 2022. Eu demorei bastante para editar este vídeo porque um série de problemas na gravação, mas eu acho que agora está numa qualidade suficientemente boa. Vamos à entrevista. Olá, pessoal, hoje estamos aqui com o professor Francisco Antônio Dória da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com certeza, essa entrevista, que vai ser de aproximadamente uma hora, não vai dar para conhecer tudo da carreira do professor Dória, mas depois vocês podem pesquisar. Então, ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1968, mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 1973, Doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 1977. Professor emérito, professor colaborador pleno da Engenharia da Produção, da COP, UFRJ. Não sei se está tudo aqui ainda atualizado, mas já foi, né? É, professor emérito de Comunicação, Engenharia de Produção, da COPE, que é lá na UFRJ. Professor do Programa de Pós-Graduação em, em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia. HCT, da UFLJ tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em complexidade computacional, atuando principalmente nos seguintes temas, incompletude, cópias de Golgi, sistemas dinâmicos, hipercomputação e problema P versus NP. Está tudo certo isso aí, professor Dória? Em primeiro lugar, muito obrigado. Entendi, é um prazer estar aqui. Nós nos encontramos esporadicamente e sempre as conversas têm sido extremamente agradáveis, mas está meio desatualizado. E tem uns títulos aí que eu não sei exatamente, eu não sei até hoje qual é o meu título lá da Engenharia de Produção. Eu sei que no momento eu estou suspenso, que eu não apresentei ainda um plano de pesquisa coisa que eu achei muito esquisito, porque eu não sei qual é o plano de pesquisa, eu não sei o que, é que eu vou estar fazendo amanhã. O, vou dar um exemplo. Me chamaram para contribuir um artigo para um o volume em homenagem a Décio, Décio Krause, que está fazendo 70 anos. Bom, eu estou, Newton e estamos escrevendo ele como de arte, Newton pega um dos negócios que a gente fez e desenvolve a partir daquilo. E eu tinha proposto um tema em economia quando eu percebi que não ia dar tempo de escrever o artigo, ainda que eu chegue com uma certa rapidez e sejam coisas que a gente já desenvolveu, ainda não tão publicadas, mas foram desenvolvidas. Bom, o fato é que o que eu tinha prometido fazer não foi feito. Nós preparamos um artigo sobre funções computáveis, de crescimento muito rápido e cardinais inacessíveis. Como tem muita prova ali que é chutada, mas isso não quer dizer nada, que tá, a matemática está cheia de provas chutadas, a gente chamou de conjectura quando tinha alguma passagem mais duvidosa ou incompleta em termos de, de, de arrumação do argumento. Aí você pode dizer, como é que saiu? Diz, olha, eu acho que saiu interessante. E quem tiver vontade vai pegar aquilo e vai ou provar que nós estamos errados, coisa que eu duvido, mas pode ser. Ou vai completar os buracos que a prova tem. Mas eu não sabia que eu ia fazer esse artigo há, digamos, dez dias atrás. De repente, assim, vamos, Newton, vamos fazer assim, vamos. Ele teve até uma palavra, você sabe que essas coisas escalafobéticas são de meu interesse, pegar objetos finitos e dali derivar um cardinal tão grande que nenhuma operação matemática consegue chegar até ele. Ou seja, eu não, não posso dizer com precisão o que é que eu estou fazendo, o que é que eu sou, o que é que eu penso tudo mais. Mas, se você quer uma definição, eu sou aquele velho chato que adora resolver problemas de palavras cruzadas do caderno de variedades de algum jornal vagabundo, que são, em geral, os que têm melhores problemas de palavras cruzadas. A ideia é essa, resolver palavras cruzadas. Então, pelo que a gente disse, eu gosto de, de desafios, né de, de desafios intelectuais. É. Resolver quebra-cabeças. E aí, eu, eu vendo aqui no, no, no seu currículo, eu vi que você fez doutorado com uma pessoa que eu, eu já ouvi falar o nome dele, talvez até através de você, que é o, o Leopoldo Nashbin Nash. o, senhor, Narbin, o orientador de doutorado. Como foi que, que esse processo de chegar a fazer, em primeiro lugar, já é um pouco estranho, né? Você fazer a graduação em engenharia química e fazer o mestrado em física e, mas aí depois o doutorado foi em física com esse Leopoldo Nargim, que, se não me engano, provou um teorema famoso, é isso? Tem vários teoremas famosos, inclusive tem, existe a integral de Haar, Narbin e ele um, estudou muito álgicos de bully aspecto topológico, como a topologia para o espaço dos do objetos constituindo uma álgica de bulha, etc. Mas, o negócio é nós ficamos muito amigos. E tem várias histórias divertidas com relação ao Leopoldo. Deixa eu contar uma que começa mal e termina. Foi. Quando, em 1979, de 79, eu estava nos Estados Unidos, em Rochester, onde o Leopoldo tinha uma cátedra patrocinada pela Kodak, a George Eastman Professorship, e ele me chamou para passar um ano, ou se possível, mais tempo lá. Bom, meu pai estava, era um doente terminal, já estava idoso, embora não tivesse alcançado a idade que eu alcancei, mas ele estava muito envelhecido, e, num determinado dia, Leopoldo se vira para mim e diz assim, eu queria que vocês preparasse, sua mulher, que Gosta de fazer essas coisas, gosta de fazer agradinhos. Queria que ela preparasse uma feijoada. Eu não aguento mais comida, comer hambúrguer, tudo mais, eu quero uma feijoada. A gente se virou, arranjou, preparar a feijoada. Quando nós estamos esperando o Leopoldo, toca o telefone, papai tinha acabado de morrer. E A preocupação é que eu não saísse desabalado de lá, pegasse um avião, gastasse dinheiro à toa, que, afinal o papai tinha morrido. E a gente sabia que não íamos vê-lo, viu. É, foi pouco depois, Leopoldo toca a campainha de casa e vê a nossa cara e pergunta, o que é que houve? Pois é, Leopoldo, nós acabamos de receber a notícia de que meu pai morreu. Ele pegou, me deu um abraço, um abraço bem apertado, disse assim, não se preocupe, não tem importância. Eu conhecia teu pai, Gostava dele. Eu vou ser um pai para você. Cara, eu fiquei profundamente emocionado. que Ele disse a coisa certa no momento adequado. Isso dá uma ideia do relacionamento que eu tinha com o Leopoldo. Meu Leopoldo era um analista funcional. Eu nunca saí dos limites da física matemática. Inclusive, Newton e eu acabamos de publicar um livro pela coleção do Otávio, Otávio Bueno, que é esse, que é sobre a axiomatização da física. Está tá enquadrando bem? Sim, é On Hilbert's Sixth Problem, sobre o, o sexto problema de Hilbert. Pois é, o sexto problema de Hilbert nada mais é do que a axiomatização da física. Tá? Minha mão está tremendo, porque eu tenho mão monte de Parkinson. Só... Bom, ou seja, eu fiz um doutorado em física matemática meu povo que me orientou era um analista funcional e minha formação não, tinha, não, não incluía uma formação especializada em física. Que eu era eu fui um engenheiro químico, aliás, fui um, um bom aluno. Não sei se teria sido um bom engenheiro químico, mas eu fui um bom aluno. Eu me formei em primeiro lugar no curso da escola. Aliás, foi a minha grande surpresa porque não estava fazendo competição de Estou dizendo isso, pois não estou dizendo mesmo que realmente eu fiquei surpreso. Tinha a opção de aula de estudante lá que tinha muito mais cara de primeiro aluno do que eu. Não vou dizer que eu fosse vagabundo, mas era mais aloprado, digamos assim. Mas aí dá uma não, ideia. A... É, é um que... relacionamento com o Leopoldo. É, aí eu queria perguntar, porque aí logo depois, quer dizer, logo depois não, na verdade, o doutorado foi em 77, seis anos depois, você começou a sua carreira na UFRJ como professor. Não sei se, se eu perdi alguma coisa no last, mas teve algum algum período aí fora, ou um pós-doutorado? Eu tive em Rochester de 79 a 81, depois já estando trabalhando na escola de comunicação, eu eu voltei para os Estados Unidos, recebi uma bolsa Fulbright, virei, ganhei um título imponente, Senior Fulbright Scholar, e fui trabalhar com o em Stanford. E, devo dizer, foi o período mais fértil do meu trabalho, que eu pude digamos, botar as bases da coisa, conto alguma coisa a respeito disso. E depois fui desenvolver as técnicas que eu tinha mais ou menos aprendido, o posso dizer que tinha eu mesmo desenvolvido com Newton nesse período em Stanford. Que eram, eu não sabia, eu não tinha percebido, eram uma contribuição ao sexto programa de Hilbert. E tive uma influência intelectual de, uma, de um grande amigo hoje eu não canso de homenagear, é Greg Chaitan. Esse livro daqui, o Shia Mukululi, que é um historiador da ciência, a gente pode dizer, indiano, aliás, ele é de Mumbai, é, e eu publicamos uma coleção de ensaios em homenagem ao Chaitan. Isso são uma série de questões que o levantou, eu também... Pensei a respeito. Mas o que, é que foi feito em Stanford naquele período? Deixa eu dizer que realmente é o, é, é o centro do meu trabalho. Corria uma questão em teoria do caos, que era decidir, eu dou as equações de um sistema dinâmico e pergunto, esse sistema vai desenvolver um comportamento caótico ou não? Será que tem um algoritmo que me permita, a partir das equações do sistema dinâmico, identificar se o sistema vai vai vai ficar doidinho ou vai continuar bem comportado? E a resposta para nossa grande surpresa, nossa de Newton e mim, que Newton é uma espécie de consciência matemática, não tem uma boa formação em matemática, Prefiro me guiar mais pela minha intuição do que eventualmente pelo cuidado, pelo rigor analítico. E quem me coloca de novo sempre nos trilhos é o Newton. Durante esse período, por um contato feito por Newton, foi Massanini também que me fazia, foi o melhor refere que eu tive até hoje. Bom, mas a pergunta era essa. A resposta que nós demos foi: tirando casos triviais, tudo quanto é sistema é caótico, nenhum sistema é caótico, tirando essas situações triviais, não existe nenhum algoritmo que permita distinguir sistemas que vão desenvolver caos de sistemas que não são é, caóticos. Ah, não existe nenhum algoritmo que permita desenvolver, qualquer que seja a definição que a gente dê para a causa. Não adianta você mudar a definição, essa definição é mais tratável, etc. Não, não tem. Isso levou à solução de outro problema, que foi um problema numa lista famosa. Eu digo famosa porque eu descobri que o problema era famoso depois. Em 1974, American Mathematical Society organizou um simpósio, chamou tudo quanto é cara top, para discutir o estado da solução dos problemas de Hilbert e para contribuir com uma nova lista de problemas. Me caíram nas mãos, e eu propus ao Newton, olha, Newton, quebra a cabeça para a gente resolver, os problemas que o Arnold, o Arnold, tinha sugerido. Basicamente, eram problemas sobre a estabilidade de sistemas dinâmicos polinomiais. Quando o, problema tem, quando o sistema tem um equilíbrio estável ou instável, será que a gente consegue distinguir sistemas com equilíbrio estável do sistema com equilíbrio instável? Não. Usei a, a ideia, não me lembro de onde é que veio, mas... Uh, o ponto de partida foi um fenômeno de bifurcação, chamado bifurcação de Hopf, E aí nós encontramos um exemplo, nós é Newton e eu, nós encontramos um exemplo de um sistema dinâmico que você não podia decidir se ele ia ter comportamento estável ou instável. E uma série de outros pequenos detalhes que o Arnold perguntava bom o referee, no caso teve dois top que ele se apresentava um foi o próprio Arnold, tanto que uma parte da mensagem que nós trocamos com ele é publicada no artigo que tem a solução do do, do problema e o outro foi Georg Heiser, lógico, que o lógico, lógico aliás era mártir lógico era um filósofo também um cara envolvido em aplicações da lógica, e tinha uma intuição fabulosa. Nunca eu fui tão xingado em correspondência como na correspondência com o Kaiser. Mas ele dava dicas. Ele deu muitas dicas interessantes. O... Então, o trabalho foi examinado por esses dois. Depois desse exame, eu não tinha dúvida nenhuma que o negócio estava certo. E... Yeah. Quer dizer... O que eu fiz de interessante foi o problema do caos, o problema de decisão para o caos, e o, o, o problema do equilíbrio de Arnold. Sempre devo dizer, eu, no meu caso, Newton evidentemente com a cultura matemática que ele tem, ele sabia onde é que estava pisando. Eu não sabia. De repente, o que você está mexendo é com isso. Se me dissessem, no início, você vai ter que mexer com o sexto programa de Hilbert, eu ia desistir. Como ninguém me falou, eu fui em frente. E a coisa foi... foi. Como a gente se inibe diante de nomes, diante de qualificações? Eu dou graças a Deus de não ter uma cultura, não ter tido uma cultura matemática grande. E continuo, mais ou menos, trabalhando nessas, nessa linha. Depois eu digo o que é que a gente fez Eu sou PNP, porque eu tenho a impressão que houve um mal entendido aí. Mas a gente obteve um, um resultado que, se não mata o problema, é intrigante, é diferente. Depois a gente fala nisso. É, eu, eu queria abrir um parênteses, porque ah, essa colaboração com o Newton Acosta, que eu, eu vejo aqui olhando o seu perfil no Google Scholar, Assim, não, não é nenhum perfil, não é? você não tem um perfil lá, tem, na verdade tem que colocar F.A. Dória, aí você encontra as publicações, né? como Indecidibilidade e Incompletude na Mecânica Clássica, né de 1991, que já foi com o da Costa, teve também, é, e tem algumas publicações mais recentes. Surgiu nesse período que, que você estava fazendo pós-doutorado no, no exterior, ou já conheceu ele antes aqui no Brasil, que né, fazer o doutorado em Física Como foi conhecer o Newton da Costa? Olha Foi uma briga que eu tive com o meu povo Quer dizer, ele brigou comigo Eu não briguei com ele E ele se virou Depois assim bom, Eu gosto muito de você, não vou brigar com você E vou te apresentar A duas pessoas que podem te ajudar Nesse tipo O comentário dele foi engraçado ele disse, Nesse tipo de coisa Que você anda fazendo Rolando Schoack, do Chile, e Newton da Costa. O Rolando eu acabei conhecendo em Stanford. E Newton eu conheci evidentemente aqui. E enquadrei a carta, infelizmente não está aqui comigo, mas está em algum canto aqui nessa bagunça do meu escritório. E enquadrei a carta de resposta que ele me mandou. Isto foi em 1985. Logo depois eu convidei o Newton para fazer uma palestra aqui no Rio. Ele veio e começou uma troca. Aí ele se virou para mim e disse assim: Você precisa aprender alguma coisa de lógica decente. Eu ele perguntou para mim: O que é que você quer aprender? Eu, disse, eu quero aprender forcing. Tudo bem, então você vai dar um curso sobre forcing. Não pode fazer waving hands tem que fazer todas as contas. Como eu sou bem comportado, eu obedeci. No primeiro dia, eu, eu, o negócio foi arranjado, eu dei esse curso, ouçam é um curso aberto no Instituto de Estudos Avançados da USP. O, quando eu chego lá para dar na primeira fila tinha três cadeiras ocupadas. O Newton, o Farar Ofere a alas, quer dizer, estava o top da lógica, da topologia, eu perguntei o que é isso, isso aqui é uma banca de qualificação, quer dizer, eu estava dando curso e estava sendo examinado, por isso é o que eu digo para o Newton, Newton, você não pode negar, eu sou teu aluno, sou um aluno mal jambrado, mas sou teu aluno, Outra coisa que eu, uma vez ele estava discutindo, que é que eu tinha aprendido com ele, etc. Ele me diria assim: Newton, você me tirou da sarjeta científica, que é, todo o meu conhecimento era é um conhecimento de amador. E ele botou ordem nisso. Aí, nessa, nessa época, isso deve ter sido por volta de 86, 87. Nessa época, Newton me pediu que preparasse uma lista de problemas que eu achasse interessante e que a gente pudesse se dedicar, envolvendo questões de física. E eu preparei sete problemas. Seis estão resolvidos. O sete é o PNP. Aí você pergunta, você é ambicioso, hein, porque pega o um problema top, vai para a lista da American Mathematics Society, etc. Não é. Isso foi um conselho que o Leopoldo me deu. Não adianta você resolver problemas fáceis. Se você resolve, você acabou, obteve a solução e não tem mais nada o que fazer. Você tem que pegar um problema muito difícil. E aí você só tem duas possibilidades. Se você resolve, tudo bem. Ganha medalha, ganha prêmios, etc. Se você não consegue resolver, você certamente vai descobrir muita coisa interessante no caminho. Então, vai produzir coisa, embora não seja, talvez, necessariamente relevante aquele problema. Então, dedique-se a coisas difíceis. Até porque isto é a única coisa que fica da gente, o que você produz. Eu, minha primeira sogra tinha um comentário muito interessante, que eu vi, parece que numa outra forma, Steve Jobs, da Apple, dizia também, você não leva dinheiro no caixão. Quer dizer, você vai você nasce nu e morre nu. Então, o que que você deixa? Você deixa aluno que você formou e as coisas interessantes que você fez. Eu acho que as pessoas todas vêm se preocupar em deixar, nem que fosse uma receita melhor de empadinha ou qualquer coisa assim, mas deixar alguma contribuição. Não importa que o seu nome seja esquecido, mas aquela coisa boa, gostosa, bonita permanece. Inclusive, talvez até melhorada ou evoluída. Tudo mais. Mas o, você passou esse conselho para o seu... Eu, eu, olhando aqui o seu currículo, né? que pode estar desatualizado, porque o currículo lá é uma das coisas mais difíceis do planeta para atualizar, é, mas tem lá Oito mestres formados, um, um co-orientado, formado também, um, um mestre, alguma pessoa aluna de mestrado em andamento, mais sete doutores orientados, quatro co-orientados, um em andamento. Você passa isso e outras sugestões sobre carreira científica para essas pessoas? Eu passo, e às vezes eu tenho sucesso. Olha só, foi meu aluno de mestrado, fez mestrado comigo, Marcelo Gleiser. Marcelo, inclusive, ele se virou para mim e disse assim, eu quero fazer doutorado, acabou fazendo no exterior, mas eu quero fazer doutorado com, com Jorge André Svieca. Eu, Jorge André foi de longe o físico teórico mais brilhante que já houve no Brasil. Ele era uma cabeça teórica, era, e tinha uma intuição, uma rapidez de raciocínio fantástica, eu peguei o telefone, não tinha grande intimidade com ele, mas ele me conhecia de trabalhos. Eu peguei, Jorge André, tem um aluno espetacular para você. Ele se virou para mim e disse assim, olha, normalmente eu não aceito alunos mestrado mas já que a recomendação é recomendação sua, eu pego. E eles trabalharam juntos um certo tempo. O, depois o Marcelo acabou terminando a ouvir tragédia do fim de Jorge André e Marcelo ficou meio perdido. Eu ajudei ele a terminar a tese, mensagem de modo que um formalmente. Não, ele fez a tese direitinho, um programa que eu propus e assim eu posso dizer que eu fui orientador de mensagem dele. Orientador de mensagem de doutorado eu fui de outro físico teórico, aliás, um brilhante, que é o Acácio, José Acácio de Barros. O Acácio agora, é, ele tem uma posição, qualquer administrativa, Dean ou Director Head, qualquer coisa assim, top, na San Francisco State, no College de Filosofia que eles têm, onde humanidades... E, mas ele é basicamente um físico... Físico teórico, especializado nos fundamentos da mecânica quântica. Eu tive outros alunos brilhantes, como, por exemplo, Luiz Carlos Garcia de Andrade, que é um relativista com uma imaginação fantástica e com uma formação teórica em geometria da relatividade geral extremamente aguda. Teve outros. Um... E. Outras coisas que eu fiz acabaram influenciando, embora eu não tivesse, não fosse o professor diretamente, o, o orientador formal, tem coisas que eventualmente eles pegaram de trabalhos meus, ou talvez até de conversas. Que O Acácio dizia que a minha técnica de orientação era altamente inconvencional. Eu morava em Petrópolis, uma casa que se conheceu, eu convidava o um aluno para no fim de semana ir bater papo comigo. Ele me encontrava na beira da piscina, com minha mulher, as crianças e cerveja lotando a geladeira, churrasco. E a gente em vez de ficar fazendo fofoca sobre BBB ou sei lá mais o quê, a gente discutia física ou discutia filosofia. Cacássio diz que ele se lembra, sobretudo, do fato de que eu falava e falo, até hoje muito baixo. Eu devo ser meio surdo e aquela coisa devoçoar. Na minha cabeça é a única explicação que eu vejo, que para mim a minha voz tem um tom normal. Mas a toda hora me interrompe e diz assim, fala de novo. Eu não entendi o que você disse. Mas, enfim, é preferível você fazer uma orientação na beira de tomando cerveja e comendo um churrasco do que em termos formais porque a impressão que eu tenho é que nada na ciência é formal demais, é rigorosa segue parâmetros de etiquetas protocolos de etiquetas prefixadas é, porque assim hoje em dia eu acho que a gente acaba tendo muita burocracia na ciência e aí eu acho que daqui a pouco a gente volta um pouco para sua carreira científica, mas por um tempo você participou junto comigo de um grupo lá que estava pensando em como melhorar a questão de, do incentivo à ciência no Brasil, e foi o Bolsa de Produtividade, e depois você saiu desse grupo. Mas antes de, de falar disso, teve um artigo que foi, eu acho que até uma das coisas que, que motivou eu acho que eu que te chamei para esse grupo, que foi um artigo sobre fuga de cérebros, lá no Estadão, não sei se foi 1985, foi muitos anos atrás, e hoje a gente está tendo isso. Eu acompanho, de vez em quando, eu sei de algum caso, de algum professor de universidade pública brasileira que foi para os Estados Unidos, foi para a Holanda, até eu tenho outros podcasts, já aconteceu pelo menos duas vezes, de duas pessoas que eu entrevistei, de repente a pessoa saiu, foi para outro lugar primeiro lugar, como é que o senhor vê a... É, eu estou falando o senhor, a gente tinha combinado que eu ia falar você. Né? Como é que você vê a questão da fuga de cérebros no Brasil, pessoas altamente qualificadas, e se formam aqui ou se formam lá fora, mas voltam e depois de algum tempo vão trabalhar no exterior, ao longo da história, já que você falou disso lá atrás? Eu vejo da seguinte maneira, vou contar um incidente. Eu era professor da Escola de Comunicação e costumava dar os primeiros cursos. Frequentemente, o primeiro professor universitário que eles viam era eu. Fiz uma turma de jornalistas, etc. E jornalista tem que ter uma formação extremamente multifacetada, ou seja, tem que saber muita coisa, tem que saber se virar e se informar de pontos essenciais em assuntos que às vezes são difíceis por exemplo, discutir a questão da validade das vacinas. Não, eu sou pró-vacina, certo? Inclusive, se vocês quiserem saber, tem um antepassado meu que foi quem contribuiu para trazer a vacina de antivariólica para o Brasil. Quer dizer, tem nada a ver, até historicamente e familiarmente, eu estou envolvido na questão da vacina. Mas o bom jornalista tem que ser capaz de julgar a informação que ele tem e apresentar de maneira clara para o leitor do jornal. Bom, eu chegava lá no primeiro dia de aula, uma pilha de livros. Em geral, livros americanos, tinha às vezes alguns livros em alemão, tudo mais, e eu dizia, esses livros todos têm alguma relação comigo. Que relação é essa? Eles diziam, você estudou neles? não, tem livro aqui que eu só li uma página então começava uma discussão toda, até que no final eu me virava, ninguém dizia o que que era, eu dizia todos esses livros discutem coisas que eu fiz aí era impressionante que essa reação se repetia é o complexo de vira-lata de brasileiro me deixava alucinado de ódio a resposta era assim, mentira Brasileiro não faz esse tipo de coisa. Quer dizer, esse é um país em que você não vê as pessoas contribuírem intelectualmente. Quem contribui intelectualmente não aparece nesse país. Não é, não é tratado. É aquele negócio que deve ser falso, que aparece no, em, em Twitter, em Volta o único país, a única cultura onde o membro de uma profissão não se curva diante do rei, diante do imperador, é o Japão, em que o professor não se curva diante do imperador. Não sei se isso é verdade, nunca tive interesse em ver, mas é sintomático. Aqui no Brasil, o. Pessoas da minha família gostam de ver novela. Eu acabo vendo pedaços de novela. Não tem uma novela em que o personagem, pelo menos um dos heróis, seja um cientista. Quando aparece cientista, é sempre o um cientista louco. Ou então aquela caricatura que é o nerd, que é um cara feio, de dentes espigaçado para fora, que tem medo de relacionamentos afetivos, etc. Quando eu não, não tenho um, eu não conheço nenhum, nenhuma pessoa que, tenha um, que não tenha um comportamento normal, até em certos aspectos, conservadores. Aliás, daí essa história maluca de todo professor universitário comunista. A maior parte dos professores universitários que eu conheço é bastante conservadora. A única, a única explicação que eu posso ter para esse tipo de... para esse tipo de... afirmação, de fantasia a respeito do, da figura do professor universitário ou talvez do cientista, é um, sei lá, é um medo do conhecimento, porque é inexplicável. E é claro que num ambiente como esse, o, a pessoa que quer crescer intelectualmente se pode, vai embora. Vai para um lugar onde aquilo que ele faz é valorizado. E lá vamos nós pagar royalties em cima de invenção que podia ter sido desenvolvida aqui. É eu sempre desculpe as hesitações, mas é que é o tipo da coisa que me emociona. E é uma coisa que, que preocupa já muita gente aqui no Brasil, mas que infelizmente, né? O governo entra, o governo sai, às vezes melhora, né? Melhorou bastante por um período, até a gente voltando mas agora eu acho que está no momento que tem... Né? Até difícil... Opa, eu vi que minha internet caiu aqui rapidamente. É até difícil saber quais são os números reais, né? Quantos professores ou professoras saíram no Brasil para dar aula no exterior? Não sei se esse, se a gente tem esse número completo. Mas voltando, eu estava vendo que, na verdade, foi em 2005, eu pulei 20 anos aí, em 2005 que saiu... E a coisa me foi oferecida... Pelo Estadão, através de alguma pessoa do Conselho de Desenvolvimento e Econômico e Social, que foi uma das instituições que se tentou implantar aqui no Brasil, é um conselho informal de assessoria do presidente da República, isto no tempo do Lula. Aliás, é uma coisa engraçada eu costumava dizer: em todos os outros governos brasileiros, eu tive parentes, fulano virou ministro, fulano virou isso assim embaixador, sei lá o quê. No governo do Lula eu tive amigos. De repente eu descobri que uma boa parte dos, dos meus amigos estavam indo trabalhar no governo do Lula. E eu me lembrei alguém que me disse: "Você tem que saber administrar". Ah, é uma citação de Bill Gates. Gente de segunda só trabalha com gente de terceira. Gente de primeira só trabalha com gente de primeira. Eu não entendi qual é a relação entre os governos e... É a qualidade, da, a qualidade das pessoas, que, a qualidade intelectual, das pessoas que trabalham nesses nesse governos. Ah, sim, sim. Isso, que, isso implica que, por serem seus amigos e estarem no governo Lula eram pessoas de mais qualidade. Ah, com certeza. Desculpe, eu não estou sendo modesto aí, mas certamente a gente tem que dizer as coisas. Deixa eu dar um, um pouco o perfil, o, o, o meu perfil que não está aparecendo aí, está aparecendo apenas uma carreira de nerd, ou como se dizia no meu tempo, de CDF. Eu escrevi um livro que foi publicado sobre minha adolescência e minha idade adulta, o início da minha idade adulta. Eu, na casa da vovó. Na casa da vovó. Eu nasci numa família que faz política desde o século XV. Faz política aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. Essas coisas ficam aqui como é. memórias. Isso aqui é um documento, no início do século XVI, em que se manda pagar o ministro da Saúde uma certa quantia que era devida. Qual é a importância? Que o ministro da Saúde, que aliás, era de origem judaica, diga-se de passagem, é um antepassado meu direto. E a sucessão dos membros da família em vários ramos, isso acontece em várias famílias no Brasil, é uma sucessão de cargos administrativos na governança do país. Algumas vezes isto é bom e algumas vezes isso faz, isso gera mediocridade. Mas eu nasci num ambiente em que você valorizava o um trabalho intelectual e você tinha acesso ao topo do conhecimento, em qualquer área e sobretudo uma coisa que também é importante você não distinguia entre artes e ciências um bom artista é tão importante quanto um grande cientista e quando você vê que isso não é valorizado a pessoa tende a ir embora e aí outra pergunta que aí vem dessa questão da fuga de cérebros e, quer dizer, não é nem a questão da fuga de cérebros, é a valorização da carreira científica. Até teve uma professora também que era professora do UFRJ, foi uma dessas que fugiu, o cérebro fugiu, né? mas não deu uma expressão, mas é a professora Suzana Herculano Rosel e ela, ela lutava aqui pela profissionalização da carreira de cientista, mas aí se referindo a mestrandos e doutorandos. Mas é, não é nem essa questão que eu Quero entrar agora. É que, assim, no Brasil, uma das coisas que os, os pesquisadores, professores que ainda estão aqui no Brasil, que eles aspiram é conseguir alcançar a Bolsa Produtividade do CNPq. E uma discussão que surgiu nesse grupo, que a gente fazia parte, é que alguns, a maioria que está lá acha que essa Bolsa deveria acabar. Mas o senhor, lembro, na época, era contra. Acha que ela deve continuar, que ela deve existir. Queria que você explicasse essa posição, por que, que é correto existir a Bolsa de Produtividade nos termos que existe hoje, baseado na, na qualidade das publicações dos, das dos professores e pesquisadores brasileiros. Eu não entendo exatamente os critérios para a feitura, da, por exemplo, para a qualificação do, da produção científica. Uma vez, uma das conversas que eu tive com o Leopoldo, o Leopoldo disse para mim, currículo não tem nada a ver com o tamanho. O melhor currículo da, que existe é o currículo de uma linha. Aí eu perguntei, como é que pode ser Leopoldo? Que negócio é esse? Não, quer ver? Albert Einstein. Não precisamos dizer mais nada. Segundo o tipo de currículo que vale alguma coisa, tem duas linhas. Sir Peter Medellor. Prêmio Nobel, o resto é a é geléia geral. Que você, pegando o título do artigo, 90% dos artigos são publicados, são em coisa, matéria interessante, etc., mas que vai ser esquecida. É coisa que raras vezes é consultada, etc., em comparação com outros sócios. Tem muito dessa questão da dinâmica e comunicacional, digamos assim, do, da ciência. Tanto que, volta e meia, quando você pode escapar da camisa de força para te meter, você escapa. Vou dar um exemplo. Aquele sistema americano, quer dizer, foram os americanos desenvolvendo o Archive, onde você bypassa o sistema de réferes, que é uma maneira pela qual você tranca Muita muita produção científica. Quando está tratando de um desses problemas, como Newton Newton diz, calafobéticos, eu fui procurado por um grande matemático que se virou para mim e disse assim, meu objetivo é impedir que você publique isso. E isso daí, e eu creio que ele tivesse achando, é o tipo da coisa que só deve ser tratado por gente competente, você não tem essa competência triste isso. É, é uma afirmação extremamente arrogante. A minha atitude também era extremamente arrogante, mas tudo bem, era uma posição cretina de lado a lado. Mas você vê o que, é que o cara disse, meu objetivo é que a tua ideia não seja divulgada, mesmo que ela tenha laivos de interesse. Mas já que você mencionou Peter Medawar, é, acho que o senhor contou em algum momento Que ele poderia ter sido o primeiro Nobel brasileiro né? O primeiro ganhador do Prêmio Nobel brasileiro Ele foi o primeiro Nobel brasileiro Ele nasceu no Brasil E tinha cidadania brasileira É uma das coisas mais absurdas Uma das coisas mais absurdas que eu conheço Novamente, quem me contou isso foi o Newton E eu fui conferir, fui ver a documentação e Ele nasceu em 28 de fevereiro de 1915, se não me engano, era no meio do carnaval, nasceu em Petrópolis, filho de, dois, de um casal inglês, casal que tinha cidadania inglesa, relativamente abastados, ele fez o.. ele se educou no Brasil, primário e o secundário, ele fez aqui. Aí surgiu um problema ele queria se especializar em biologia, aqui não existia, essa especialização não existia aqui no Brasil, ou ele queria ir para a Inglaterra, enfim, queria viajar para a Inglaterra, e depois de algum tempo, deram, ele foi convocado, ele tinha 18 anos, foi convocado para o serviço militar. Ele era afiliado de... de nascimento, o batismo, do Salgado Filho, que era ministro da aviação. O Salgado Filho foi com o pai do Mendoor, ao Dutra, que era ministro da guerra, pedindo dispensa. O Dutra fez um discurso cheio de patriotadas para cima, do, cima do, do pai do Mendoor e do Salgado Filho e disse, se ele não voltar, ele vai ter a cidadania caçada. Ele se recusou a voltar, e aos 18 anos teve a cidadania brasileira caçada. Em 1960, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina. O que você usa hoje em transplante para contrapar a rejeição é a técnica que ele desenvolveu, que deu a ele o prêmio Nobel. E quando foi dado o Nobel começaram a ver o tamanho do escândalo, e o problema não era o escândalo brasileiro, isso se controlava, era o escândalo internacional. Como é que um país caça a cidadania de um prêmio Nobel? E o Juscelino, que era tudo menos bobo, ele convidou o Médon a visitar o Brasil e numa cerimônia no Palácio da Presidência, que eu acho que ainda era ainda era o catete, ele entregou um passaporte brasileiro, os papéis brasileiros, e a cassação do decreto do Dutra. Ele foi descassado. Eu falei com o Tarso Genro a respeito disso, e o Tarso se virou para mim e disse assim, espera que semana que vem você vai ter uma boa notícia. E a boa notícia foi tinham novamente reiterado a que, era, que, não, que, enfim, tinha sido descassado novamente o, o tal decreto de cassação da cidadania do Luta. Você vê, é, é uma cultura, isso é que é o doloroso no Brasil, é uma cultura vira-lata, uma cultura de complexo vira-lata. Nós produzimos gente talentosa de tudo quanto é tipo. Eu só, sendo quase um orientador bissexto, Tive dois alunos brilhantes, que fizeram carreiras brilhantes no exterior. Você imagina o que é que nós não temos de gente talentosa. Pé conversando uma vez comigo, ele conhecia muito bem o Brasil. Ele disse assim, você vai numa favela, que agora se chama, pelo feminino de comunidade, você vai numa favela ou comunidade, você vai encontrar gente extremamente competente, aluno que é capaz de resolver problemas de matemática que eu, com a minha capacidade de matemática, eu não sou capaz de resolver. E a gente ignora esse pessoal. No máximo, ele chega a jogador de futebol ou participante de, de show tipo BBB no, na televisão. Gente, é de chorar. Jogar no lixo é coisa, coisa útil. É, e essa questão da, da fuga de cérebros eu que sou uma pessoa da, da área da computação né a gente está vendo é e claro não é a, não são professores pesquisadores ou professoras pesquisadores são mais profissionais né tem muita gente também saindo já saiu né nos últimos anos para ir trabalhar em empresas de fora e aí eu penso que talvez se se magicamente todas essas pessoas voltassem e tivessem aqui no Brasil talvez a economia melhorasse enfim seriam muitas coisas mas enfim, é, a gente já está próximo do fim. Eu queria perguntar ainda sobre mais algumas coisas. A primeira coisa é: em que momento você passou a se interessar por genealogia? Porque eu vou deixar uma. Sempre, uma... Que minha família é uma família velha para boa. O <risos> é, é uma das famílias antigas da oligarquia e do Não é uma família que tem dez séculos de existência, etc. Tudo é gente normal. Eu me dou a opções de dois italianos. Tudo é gente normal, não tem frescura nenhuma, não mora em palácio, nada disso. Mas tem, conhece a carga da história da família. E todo mundo me pergunta, eu chego na Itália, todo mundo me pergunta, parece é o parentejo dos dois gêneros? Eu sou de um ramo feminino dos dois que vieram para o Brasil. E é uma coisa, eu devo dizer, você sabe quem é que foi incorporado por o casamento a minha família, o padre Antônio Vieira, a maior cabeça que passou no Brasil no século XVII. Eu digo que toda a nobreza de Fulano Joutrano de não vale a inteligência do padre Vieira. Agora, quantas pessoas no Brasil conhecem o padre Vieira, conhecem o que ele fez, a ação política dele e a ação intelectual dele? É, eu, eu lembro que, quando eu estava na escola, a gente tinha que estudar, não era nem ler, não, apesar é, que é, é uma coisa meio curiosa do estudo de literatura. Né? Na minha época, não sei se mudou hoje, mas a gente tinha menos que ler os livros e mais ler sobre os livros. Né? Esse era o estudo de literatura. Mas é, eu, eu ouvi falar do padre Antônio Vieira. Mas o que eu estava dizendo acabou interrompendo sendo interrompidos, porque tem uma série de vídeos com você no YouTube, né? Um deles é os brasileiros que desmontaram as teorias do equilíbrio geral do mercado. Então, você lá, o Newton da Costa e mais outros pesquisadores. E tem outros outras coisas. E o, o, o que é interessante desses vídeos é assim a abrangência, né? Vai desde dessa questão da economia... Genealogia, tem as palestras relacionadas à matemática, e assim, a princípio, isso pareceria para outras pessoas: isso é uma receita para o fracasso. Ah, essa pessoa aqui se dedica a tantas coisas, não vai ter sucesso em nada. Mas, pela sua produção, dá para ver que não foi isso. O senhor teve sucesso em muitas coisas. Como é que que isso aconteceu? por que você se interessou por tantas coisas, se aprofundou em tantas coisas? Foi uma coisa natural? Foi simplesmente... É, aconteceu? Como é que foi? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. No fundo, isso aí se deriva do fato de que eu tenho respeito pelas humanidades e quero que as humanidades respeitem as ciências. Ciências empíricas e ciências exatas. Minhas duas mulheres, eu, eu, eu não conheço nada de medicina, mas nos meus dois casamentos, eu casei da primeira vez com uma psiquiatra e da segunda vez sou casava com uma pediatra. E aprendo muito vendo minha minha atual mulher, Ana Valéria, fazer consulta virtual. Eu digo para ela, eu estou vendo um episódio do House, que mostra inclusive a qualidade no roteirista do House, porque ela vai raciocinando de uma, por analogia, não sei o quê. Não é um raciocínio matemático, mas é um raciocínio que tem o seu tipo, o seu específico tipo de rigor. Quer dizer, a coisa vem aí do, do fato de que você respeita os domínios da coisa. E aí a gente pode enquadrar, digamos assim, o sambista, o jogador de futebol, você tem toda uma ciência. Uma vez eu vi um paper sobre a dinâmica do jogo de um jogo de tênis, que é, tem analogia com o futebol por causa da, da bola. Como é que ele, como é que o jogador consegue ter tanta precisão de tiro, digamos assim, na bola? Se, aquele, se você está diante de um dos casos de sistema, que pode ser um sistema caótico, como é que você supera isso? Está aí. Essa é, é uma questão. Eu, eu lembro que o professor Miguel Nicoleles ele escreveu no livro muito além do nosso eu, né? que o jogador de futebol, né? pelo menos os bons jogadores de futebol, eles têm a bola mapeada no cérebro, né? como se a bola fizesse parte do corpo deles. Interessante. Ele me cita nesse último livro dele, O Verdadeiro Pai de Tudo, Criador de Tudo. É um livro instigante, digamos assim. Eu já tentei entrevistar ele aqui, mas ainda não, não deu certo. Vou... Ah, eu, eu consegui uma vez falar com ele por telefone. Marcamos nos encontrar nunca nos encontramos, eu entendo porque ele é um cara cheio de compromissos. É, é realmente, ele tem... Eu não sei qual é a ligação dele ainda com o laboratório lá em Duke, mas eu sei que ele já se aposentou da, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, mas ele tem os laboratórios aqui no Brasil, em São Paulo, no, em Natal, e é agora Nesse momento que a gente fala, né, março de 2022, a Covid não acabou e ele está muito empenhado em estudar isso, então é difícil para ele não, falar eu, com as pessoas. Se quiser saber uma das coisas que eu tô fazendo, estou tentando entender é como é, é fazer o todo mundo está fazendo, tentando fazer isso. Mas eu tô tentando a partir do da matemática ver como você constrói um biocomputador usando RNA. Qual é o, é o mega. Por que, é que certas, certos vírus são tão agressivos e outros não? Porque, aparentemente, o RNA que entra aí é um tipo de computador universal. Aquela máquina de Turing universal que o Turing descobriu e que até hoje intriga a gente. É, então, com isso a gente chega a, a nossa última pergunta que eu queria fazer que eu quero fazer é sobre o que ideias o senhor dá para pessoas que estejam escutando que estejam pensando em fazer um mestrado em matemática, lógica e digam, ah, vai por esse caminho que eu acho que é interessante, claro a questão P igual a NP ou P diferente de NP que eu acredito que a maioria das pessoas na computação acredita que P é diferente de NP, mas ninguém conseguiu provar isso, nem o contrário. É, então, essa, essa eu imagino que seria uma sugestão, certo? Continuar pesquisando em P igual a NP. Eu acho que independente de, de que é um sistema poderoso para pouco. Mas o que, é que eu, eu diria? Scheitin uma vez disse para mim: tem matemático que constrói teorias e tem matemática que resolve problemas. Ele constrói teorias, eu resolvo problemas. Mas você não pode entrar, não pode se aproximar de um problema desses e com, ah, eu vou resolver o problema do sei lá o quê. Você tem que pegar com ânimo lúdico. Isso é para você se divertir. Que coisa interessante, será que eu consigo entender isso? Fica pensando, para resolver um problema desse, eu não sei, eu, eu, eu trabalhava três, quatro anos, quebrei a cara para burro. Ah, não, não pode ter medo de errar. Se aprende muito com erro. É claro que a nossa cultura... Picha para burro o cara que se mete a resolver uma coisa complicada e que erra. Mas tem que aceitar que isso é para ser ignorado e vai em frente. Procura outra alternativa. Vê. Enfim, tem que ter coragem de enfrentar o erro e de enfrentar o problema. Mas, basicamente, tem que olhar para isso com espírito lúdico. É quebra-cabeças de segundo caderno de jornal. Muito bom, professor. Muito obrigado. Acho que essa entrevista vai trazer bastante ânimo para as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Pelo menos se elas querem fazer ciência, se elas querem se divertir fazendo ciência, se elas querem aprender com uma pessoa experiente com muitas publicações como você. aí ah, que teve vários colaboradores aí ao longo da, da vida eu vou deixar no, na descrição do episódio os links para a entrada na Wikipédia, né? do Leopoldo do Narbin, Patrick Sampis, Gregory Scheiting, Newton Acosta, Rolando Schwaacki, Marcelo Gleisler e José Cássio de Barros. Então, todos esses, além do, de você, também tem ó, a entrada na, na Wikipédia, são, são pesquisadores, professores que chegaram ao nível de notoriedade a ponto de merecer uma entrada na Wikipédia. Não que seja uma um carimbo absoluto de relevância, mas é um, um é uma coisa bem importante. Mas você... Posso apresentar sim, uma coisa? Seu nome vai ser esquecido, acaba sendo. Aquilo que você produziu se reproduz. O que é importante é isso. A permanência é da sua ideia, não é do seu nome. O nome não tem importância. Sim, os trabalhos... O senhor quer deixar alguma palavra final para os nossos e nossas ouvintes? Ainda que os tempos sejam, como se dizem, não, é um de ruins, isso vem de um poema de Riquelto. Mas, ainda que os tempos sejam difíceis, é preciso ser otimista. Vai melhorar. Vai melhorar. Muito obrigado, e a todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio.